Governança É assim que se chama o conjunto de políticas e ações que contribuem para o fortalecimento das instituições públicas, o aumento da transparência e o combate à corrupção. Uma boa governança também significa a participação inclusiva da sociedade para alcançar transformações que melhorem a vida de todas e todos governança faz parte da Agenda 2030 das Nações Unidas e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela atua tanto como um objetivo e, ao mesmo tempo, a governança é um meio, um meio que proporciona o alcance de todos os Objetivos de Desenvolvimento. Por isso, ela é muito importante para o PNUD e para o desenvolvimento de todos os países. A governança é um dos pilares do trabalho do PNUD no mundo. O PNUD acredita que fortalecer as instituições públicas e garantir que elas sejam ainda mais transparentes, acessíveis e democráticas é essencial para alcançar um desenvolvimento sustentável para todas e todos. A boa governança é o adequado arcabouço de normas, de práticas que fazem a gestão pública ser centrada no interesse público, ser centrada no cidadão. A governança pública pressupõe o combate à corrupção de agentes públicos. O Projeto Cérebro utiliza base de dados de compras públicas feitas eletronicamente, e faz o cruzamento dessas bases, utilizando filtros econômicos para identificação proativa de cartéis e licitações, sem depender de programas de leniência, por exemplo, ou de denúncias. Melhorar a governança é tornar a democracia acessível. É garantir políticas e instituições mais transparentes e, por isso, melhores. É dar as ferramentas que o poder público precisa para trabalhar de maneira mais efetiva. Isso é o que a governança faz pelo desenvolvimento. E o que o PNUD pode fazer pela governança no país? Por isso, o PNUD colabora com seus parceiros no planejamento, implementação, monitoramento e validação dos projetos da cooperação técnica, oferecendo também serviços de suporte ao desenvolvimento das atividades planejadas. É assim que o PNUD apoia as pessoas e instituições comprometidas com a melhoria da governança no Brasil, ativando sua rede internacional de conhecimento e contatos, aportando experiência técnica, operacional e gerencial, multiplicando o alcance das iniciativas, elaborando diagnósticos e metodologias precisos e avaliando resultados. E os resultados estão por todos os lados, o curso de especialização em desenvolvimento local e ODS, ele teve muitos efeitos não esperados, inclusive pela própria ENAP. Essas estratégias que foram usadas para esses gestores fizeram que eles pudessem sair do curso com a capacidade de tomada de decisão baseada numa gestão pública colaborativa, participativa, baseada em governança e que promove o desenvolvimento do seu território. Envolver os jovens na discussão desses temas é fundamental para que eles se tornem protagonistas nesse processo de mudança social, mas também para que eles saibam das ferramentas que eles têm à disposição para poder lutar por essas mudanças, mas também para poder lutar pela manutenção dos seus direitos democráticos. Mudança Bove foi um projeto que ele marcou minha vida, né? Foi muito dinâmico, de muito aprendizagem. Foi muito legal essa experiência. Isso é governança na prática. E o PNUD tem todas as ferramentas para que as instituições tirem essa palavra do papel e transformem o presente e o futuro do país, sem deixar ninguém para trás. Saiba como podemos colaborar em www.br www.undp.org